Galera do YouTube, tranquilidade Eu me chamo Matheus E hoje eu vim tá deixando meu depoimento aqui Sobre o produto Macho Man É, já tem um mês que eu tô Utilizando o um produto aí E tá dando um ótimo resultado aí galera e, e isso pode acontecer Com você também Você pode estar tá usando aí Mas é, eu vejo muita gente reclamando aí Falando que o produto não funciona Não funciona, não funciona Mas tem uns caras, gente que entra lá no Mercado Livre de OLX e vê o produto bem abaixo do preço e acha que é original, gente. Não é, não vai funcionar. Não funciona, gente. O que vai funcionar com você é o original. É o do site que eu vou estar deixando na descrição aqui embaixo, entendeu? Esse sim vai dar resultado com você. Esse sim vai, entendeu? deu resultado pra mim, eu também não acreditava antes não, quem me indicou foi até o pai da minha esposa que, que me indicou ele, entendeu eu não botava fé, aí eu fui lá no Mercado Livre, eu olhei no LX falei, ah, esse negócio tá meio estranho aí foi onde que eu resolvi comprar nesse site original, entendeu aí eu já tem um mês que eu tô usando ele, e se você tiver vergonha gente, arruma um potinho transparente você não precisa usar no frasco original não Coloca num vidro transparente e vai e leva pra onde você for. Se, vo, se você for ter relação com sua esposa, com sua namorada, aí vocês falam que é um lubrificante, alguma coisa assim, entendeu? O produto resolve, gente, entendeu? E outra coisa, ele não faz efeito da noite pro dia. Tipo assim, com uma semana eu já começa a fazer um.. Que um, dar um resultado. Muito bom, entendeu? Com uma semana. O negócio não é assim não, você comprar hoje e amanhã já tá dando resultado. Entendeu? Mas é... Esse é meu depoimento aí, galera. Macho original, entendeu? Não, não compra nada em Mercado Livre ou LX não, que é falso, gente. É falso. Aí eu vou estar tá deixando o, o link do site aqui na descrição. Dá uma olhada aí pra vocês verem aí. Aí você deixa os comentários aí, ver o que achou aí do site, entendeu? Deixa seu like no canal aí também, tamo junto. Qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários aí. Valeu, poucos!